Sobre os canais Cartoons TV e Tio Robin, tá ligado? Que estão fazendo conteúdo apelativo aí no YouTube, cara. Mas é o seguinte, mano: Deixa o seu like e se inscreve no canal. E também ativa o sininho, óbvio. Bem, pra tu receber os vídeos novos do canal. E compartilhe, porque me ajuda demais, mano. Mas é isso, cara: Chega de enrolação e bora pro vídeo, mano. Então, o que esses canais estão fazendo? Clickbait apelativo, cara. Como assim, tá ligado? Conteúdo mais de 18, conteúdo adulto, cara No YouTube, cara E tipo assim, sobre jovens titãs, ligado tirando as dança do um negócio muito sem noção, tá ligado Muito sem noção mesmo, cara tá é, é, é, é, é, é, é tipo assim, é o pior canal é o pior até do BR, mano tá Mas enfim, cara Por exemplo, olha essas thumbs, cara é, é, é, é inacreditável, mano é, é, é, é, parece até piada Parece até parece até montagem, mas é verdade tem um canal que faz isso mesmo, né? Aí para você tá tudo censurado, cara, porque eu censurei, claro, mano. Mas cara, se você entrar lá nesses canais, cartoon TV, o homem, cara, você acha que estão tá sem censura? E tipo é uma pior que a outra, cara, é muito emoção. Mas enfim, cara. Né? O que acontece, mano? Por exemplo, olha esses dois títulos que eu vou te mostrar agora. O primeiro é esse aqui, cara. O encontro. Mesmo. Do lado tem um parênteses assim: Especial. Por que especial, cara? Eu não sei por que, que é especial. Tá ligado? Né? Mas acho, acho que isso aqui é só um pouquinho apelativo, né? Tá ligado? Isso aqui é só um pouquinho incorreto de estar no YouTube. E a segunda. É tipo essa aqui, o zumbi cruel que rica Não, não, não, não, não. Essa não tem nada de errado, pelo menos que eu tenha visto, mas só por garantia, né, mano? Eu preferi censurar aí, até porque, né? Esses negócios são é muito apelativos, tá ligado? É, é tipo, é uma coisa mais sem sentido que a outra, Então, né, mano? É melhor censurar aí simples tá ligado? Até porque, né, não se sabe, cara. Esses caras são realmente. Esses, esses caras são censuração, mano. Né? E é um cópia do outro cara, por exemplo, se você abrir um vídeo desses canais aí, do Cartoon TV cara, vai aparecer uma marca d'água do Tio Robin cara, o que não faz sentido algum cara, né? sendo que esse Tio Robin é cópia do Cartoon TV, começou a postar depois e tal, né? o que é um pouco esquisito cara, mas talvez não seja da mesma pessoa esses canais cara, na verdade não tenho dúvida nenhuma para falar a verdade cara, até porque é muito estranho um canal né? com exatamente as mesmas informações, cara. Se você abrir os dois é exatamente a mesma coisa, cara. Né? Mesma foto, então era assim esquisito mesmo, tá ligado? É... Esses canais. Mas enfim, cara, minha opinião sobre isso é que os caras estão muito errados fazendo isso, tá ligado? Esse tipo de conteúdo aí. Sem noção total, cara. Mas, enfim, se gostou desse vídeo, mano, compartilha ele. E lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal. o tipo, compartilha. Né? Eu já disse que compartilha. Porque me ajuda demais, cara. Então é isso, mano. É... Eu também vou mostrar no um rosto quando eu te inscrito, Então vai lá, mano. Compartilha para com seus parceiros que eu quero. Né? Porque me ajuda demais, cara. O motivo para eu já mais aí é para fazer com melhores. Então é isso, gente. Tchau, galera.